Essa é a AK de um dos desenvolvedores do CSGO. O cara colou quatro conspiracy club holográficos em sua AK-47 Jungle Spray. O post tá no Twitter do Gabe Follower, que é hoje o maior informante a respeito de notícias, atualizações relacionadas a Cersei 2 do CSGO. A assertividade desse cara é muito alta. Ele sempre vaza algumas coisas, datas que realmente acontecem. E o fato dele ter vazado isso aqui mostra pra gente que. Não não somos apenas nós que queremos ser C2, os desenvolvedores do CSGO também estão tá cansados já de trabalhar nessa atualização e eles também querem que saia logo pro público. E nós temos o vencedor.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 ah, o Gabe Follower de alguma forma descobriu onde que esse desenvolvedor tava jogando, qual partida, foi lá e analisou, viu a voz da desenvolvedor e tal. Mas essa skin, até onde a gente consegue rastrear, ela não existe. Das duas, uma. Ou é uma skin criada apenas para o desenvolvedor utilizar, sem flow sem nada do tipo. Ou então ele deixou o inventário privado. Eu já tava querendo fazer um craft, já que eu gostei dessa brincadeira. Esses dias fiz um craft na minha USP Print String e aproveitei a deixa. Não é só o desenvolvedor que vai ter uma skin com adesivos da Source 2, não. Comprei quatro Conspiracy Club holográficos. E que adesivo louco, na moral. Combinação de cor muito legal. Não é um efeito holográfico que é super, hiper mega trabalhado. É um efeito holográfico básico, digamos assim. Mas, pô, eu gostei de fazer esse craft aqui. Ainda não raspei os quatro diamantes. Provavelmente vou raspar em breve. Antes, eu quero escolher uma skin. Eu tinha comentado com vocês: seria ou essa tem disco, ou então essa Galil Sugar Rush. Mas aí me veio na cabeça, cara, essa MACTAM ela meio que já tem um efeito efeito holográfico, um efeito RGB próprio dela, né? E ela vai trocando de cor, se liga só. É uma arma muito maneira, essa skin discoteca aqui da mac Ela é realmente diferenciada, se liga só. Ela vai trocando de cor, né? Quando você tá com ela aqui normal, ela é metade azul, ciana, metade verde, um pouquinho de amarelo. Aí quando você inspeciona, ela se transforma numa skin rosa, mano. Eu acho que também deve reagir de acordo com a luz do ambiente, né? A gente vai testar já já. Mas antes, vamos completar essa skin Aqui, mano Como uma forma também de protestar que era a Source 2 Então, foi o seguinte Eu vou colar os adesivos E depois eu vou falar pra vocês O que eu espero que aconteça Em relação a Source 2 Datas, atualizações do CSGO Major e Tudo mais Vamos lá Só não posso aplicar na skin errada Deixa eu selecionar aqui Exatamente a Mac tem, Beleza Vamos colar aqui Eu tenho certeza que vai ficar bom A gente já já vai conferir Como é que fica Beleza Segundo adesivinho aqui Aplicado Ó, já, já tá tomando forma Eu acho que esse craft Vai ficar muito bom Cara, eu acho que as cores do adesivo, ó Que é rosa, verde e tal Vai combinar Vamos ver em game Vamos ver em game Pronto, garfo finalizado Ô, oh, ficou bonito Ficou bonito Ficou diferenciado Tava precisando de uma skinzinha assim pra inventar Vamos comprar aqui na base Pronto, ó oh, Eu acho que já vai combinar com a minha Glock, mano Que é bem nessa pegada aí, né Page com um monte de adesivo Também é holográfico Troca de cor E tá aqui então Ô, oh, louco Ficou muito bom Ficou melhor do que eu esperava Olha só, rapaz Eu quero testar esse adesivo e essa arma Numas iluminações diferentes e tal, mas aí mano, eu gostei pra caramba Sinceramente, foi um craft simples Mas é uma skin especial Eu comprei ela com float 0.003 Paguei caro mano. Overpay, alto e pra colar adesivos Tem que ser float bom, eu tô ligado Que esse mapa seed tem alguns Spots com iluminações diferentes Alguns locais tipo assim Com luzes vermelhas e tal Aqui já dá pra gente ver, ó, se liga Só, será que aqui com a luzinha A luzinha amarela ou branca não, não vai dar nada Mas a gente tem aqui numa localização secreta aqui. Essa luz vermelha. <risos> Caraca, parece outra arma. Olha isso, velho. Ficou muito louco, mano. Ficou bem diferente. Ela tá, tipo, azul. Que bagulho louco. Caraca, velho. Ela realmente tem um efeito RGB, né, mano? Muito louca. Ó, a gente tem aqui nesses caras também uma outra luz que me deu aqui um contraste. Pô, ficou muito louca essa MAC 10, cara. Eu gostei demais. É uma skin que... Eu não vou tirar esse adesivo dessa MAC 10 aqui nunca, velho. Gostei demais mesmo. Ó, oh, eu entrei aqui dentro desse... desse, desse... Essa tubulação aqui também tem uma luz meio vermelha Cara, que skin foda que eu cobri no inventário Ficou mais foda ainda com os adesivos, né? Mas aí, tô com essa ideia O que, que vocês acham? Colar adesivo em todas as skins do meu inventário não Deixar nada sem sticker, mano Essa daqui foi a segunda, né? A primeira foi a uspizinha, mano Essa daqui, né? Que eu ainda vou raspar e tal Inclusive tem um vídeo pra vocês verem Tenho ainda O que, que eu preciso fazer? Colar alguma coisa na minha Desert Eagle nova, né? Essa print stream Deixa nos comentários qual adesivo que eu posso aplicar aqui, mano Eu não tenho certeza certeza ainda nem que tipo de adesivo que eu quero colar, se vai ser holográfico, se vai ser glitter ou se a gente cola os novos adesivos lenticulares. E caçando no meu inventário ainda tem outras skins vazias que podem receber adesivos, nessa né? Poseidon aqui ela é muito louca, dá para a gente fazer um craft também na minha Galil, colar alguma parada. No geral eu gostei muito, muito, muito desses adesivos novos, eu queria colar Magic Rush Ball em alguma skin minha, possivelmente. Colar também o um adesivo da Cable, holográfico, que tá muito foda, Talvez, Desert Eagle Print Swing. E o Living Day Station também eu gostei, mano. Eu gostei. Bom, deixa aí nos comentários que o craft você acha que eu devo fazer em skins aí do meu inventário. Não esquece de deixar um like nesse vídeo. Foi mais curtinho mesmo, só pra gente fazer esse craft aí, conspirando a respeito da Cersei 2. E o que que eu acho que vai acontecer no CSGO? Guys, eu penso que a gente vai ter o Major do Rio sem nenhuma atualização antes dele. Até mesmo pra não mudar o gameplay, pra não mudar o meta do CSGO. Então, eu acredito muito que até o Major do Rio não vão ter novidades, no CS, agora depois disso eu acho que nos aguarda operação com novas coleções principalmente da Tusca eu acho que Tuscan Noob's Bridge, cada um desses mapas vai ter a sua própria coleção que vai ser estreada na próxima operação do CSGO, e aí galera depois dessa operação, pro finalzinho do ano ou pro comecinho de 2023, a gente provavelmente pode ter a atualização CSGO Reborn, trazendo a beta da Cersei 2 num launcher separado, enquanto a gente continua com o launcher padrão, que a gente joga do CSGO, na Source Engine, então pelo menos eu acho que é isso que nos aguarda, né? A gente teve aí os mapas novos, inclusive de Wingman, e a gente teve Trem 2021, Mirage 2021, Dust 2 2021, Vertigo 2021. Em 2018 a gente teve a coleção da Inferno e a coleção da Nuke. Se for parar para ver, a coleção da Cache já tá bem antiga, então a gente poderia ter Cache 2022, ou então no lugar da Cache talvez a Overpass faça mais sentido, já que a última coleção da Overpass foi em 2014, de qualquer jeito, pode ser só a Cash, pode ser tanto a Cash quanto o Overpass 2022, Tuscan, Anubis e Breach 2022, e com quatro coleções já dá pra ter uma operação, assim como a gente teve em 2021, na última operação do CSGO, a Riptide. Nós já temos influenciadores como X-Mercy, pensando possivelmente que a próxima operação deva ser relacionada a animais, e sempre é um predador. Então ele mesmo falou aqui, na operação Shadow Web, foi a Aranha, que ela é um predador, a gente teve depois Broken Feng, a cobra e o jaguar, predadores Operação Reptite, foi um tubarão um Predador, e aí aparentemente também Teve um vazamento aqui, que dois Mapmakers vazaram aqui Um banner, velho, olha Só isso daqui, Operation Black Bear, mano O urso é um predador, né mano Um bicho forte, velho, será que Isso aqui é uma imagem real Legite, né, ou eles Inventaram, aí a gente vê no próximo vídeo aqui no canal Deixa o like aí também, tamo junto, falou